E o lobisomem também diz que havia outro que também se transformava e depois conseguiu cortar o, o feitiço, ou lá o que era, e, foi, e migrou disso para o Brasil. E então lá no Brasil que contava, só tinha pena de uma rapariga que matara um gastro quando se transformava então em um lobisomem. Aquele que estava a matá-la ia lá olhar para ele com uns olhos muito doces. E, e diziam então que naquele tempo desapareceram a rapariga desapareceram, desapareceram, e foram procurá-lo aos montes, e que encontraram num sítio um sapatinho, um sapato, no outro sítio outra coisa, e depois que encontraram a moça morta com os buracos de labijona dos dentes no pescoço. Então diziam que era a tal que ele se arrependia de ter matado.